A gente, quando está caminhando, quando está dançando, quando está se movimentando... E o professor pede para a gente crescer, a primeira coisa que geralmente o estudante faz é o quê? Cresce, cresça e faz isso aqui. Da onde a gente cresce? Da coluna. Se a gente está aqui e pede para crescer, não faz isso. Se a gente tá aqui e pede pra crescer, cresce da coluna. Aí vai ter a conexão dos calcanhares, dos pés, do ponto de apoio dos pés. Ativa o abdômen ao mesmo tempo que sobe. O importante é a gente pensar na a gente sobe das costas, a gente vem com tudo das costas, a gente enxerga lá das costas, a gente ouve lá de trás e a gente cresce lá de trás. Quando a gente vem, a gente vem com tudo, desde lá de trás.